Vamos falar hoje de um mistério que vem de longe, do maior planeta do sistema solar. O que será que é a mancha vermelha de Júpiter? Seria uma espécie de tempestade fixa naquele local? Ou quem sabe é um solo rico em matérias-primas ou diferentes componentes orgânicos? Ou pior, será que é uma área de atividade alienígena? Vamos saber. O que é exatamente essa mancha vermelha de Júpiter hoje? Pois há uma teoria assustadora para a ciência. Confira o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se você gostar, compartilhe. Primeiro, vamos falar então da explicação científica e depois da análise conspiracionista misteriosa. A explicação científica mais direta é que seria uma gigante tempestade de proporções colossais neste planeta. De forma que trata-se da maior tempestade de todo o sistema solar. É tão grande que possui duas vezes o tamanho da Terra. E para ser mais incrível ainda, a tempestade em Júpiter fica apenas fixa num local só. Sempre naquele local fixa, porém parece que reduz de tamanho recentemente. As tempestades em Júpiter duram geralmente de vários séculos até décadas. Essa mancha especial é gigantesca e parece não ter um fim. Encontra-se no hemisfério sul do planeta e possui incríveis 25 mil quilômetros de extensão e 300 quilômetros de altura. Imagine você deparar-se com uma montanha de tempestade uma altura gigantesca de uma tempestade sem fim, numa extensão de uma cidade inteira, por exemplo. Ou talvez muito mais do que isso. A razão pela qual a tempestade dure tanto é que Júpiter é gasoso, ou seja, não encontra uma superfície na qual possa dissipar essa tempestade. Então, a tempestade ficaria girando por séculos e séculos já que Júpiter é gasoso, ou seja, possui uma camada muito sólida, muito profunda na atmosfera, que é muito espessa por sua vez. Pode ser um dos motivos justificados para que dure eternamente a tempestade. E agora a coisa fica quente no nosso vídeo, pois agora entra em campo a teoria conspiracionista sobre as manchas vermelhas em Júpiter, e devo acrescentar bastante convincente. Pois há que acredite veemente que a mancha gigante vermelha em Júpiter, este gigante furacão, foi criado por tecnologia alienígena. O motivo para esconder riquezas minerais e elementais no planeta. Isso de acordo com alguns ufólogos. Porém, não só ufólogos creem nisso, como a revista espírita famosa, de edição nacional, já mencionou em seus livros de que a mancha vermelha de Júpiter é de fato criada por alienígenas para esconder as riquezas elementais e minerais do planeta, que se os seres humanos colocassem as mãos seria um caos total para o universo, pois ali se escondem as riquezas elementais do universo, e os seres humanos estão progredindo em tecnologia na viagem interestelar então, apenas alguns séculos à frente, já poderiam colocar as mãos nesta riqueza. Por isso o motivo do furacão, para realmente afugentar qualquer terráqueo este local precioso. Segundo conta, ufólogos e também revistas espíritas pelo mundo afora. Agora, pensando bem, a terra é gigante. Eu vou até a esquina da minha casa e já canso. Agora você para e pensa logicamente. porra mas para se criar uma tempestade tão grande em Júpiter, do tamanho da Terra, é porque alguma coisa secreta e preciosa se esconde ali, não é lógico? Pois é a maior tempestade de todo o Sistema Solar. A tempestade é tão grande em Júpiter, que para se ter uma ideia da altura máxima, um furacão na Terra tem míseros 15 quilômetros de altura, e você olha para cima e se espanta. Imagine então a de Júpiter, pois o furacão em Júpiter possui 300 km de altura. Também pelo seu tamanho e força, você seria sugado num instante por ele a quilômetros de distância. Poderia você estar numa boa pegando sol numa praia em Júpiter, bem descansado na beira do mar que você seria sugado pelo furacão a vários quilômetros dele mesmo sem estar perto. Segundo ainda, evidências de laboratório, pesquisas feitas em laboratório recente mostrariam que o tom vermelho da tempestade indica evidências do fósforo vermelho em Júpiter, junto com gás em movimento. Mas no que você crê? Em conspiração ou na ciência? Neste vídeo vou dar um voto de crédito para a teoria de Kardec, para a religião cristã espírita. Pois uma religião que crê em extraterrestres de mais de 150 anos e que é provada por médiuns, não se pode descartá-la facilmente. Então daremos um voto de crédito à teoria espírita. E nas análises de três décadas da NASA, a mancha vermelha de Júpiter parece estar reduzindo, a tempestade parece estar perdendo força, mas ainda vai durar muitos e muitos séculos, se não milênios. Bem, quando essa mancha sumir, certamente até lá a raça humana terá contato com raças alienígenas e até lá você será avô já com certeza. Deixe o seu like, se inscreva no canal também compartilhe o vídeo, eu fico por aqui